Olá, eu sou o Claudemir, vou compartilhar um pouco do que o Centro de Excelência tem pensado, das reflexões e como temos nos movimentado dentro do conceito de repensar os negócios. Eu acho que a primeira reflexão é justamente sobre a necessidade de repensar os modelos. Porque uma empresa ou uma área que ao longo dos anos tem cumprido seu papel de trazer ganhos de escala para as empresas, que, através de melhoria contínua dos seus serviços, contribui para a estabilidade operacional, que tem um modelo de governança é, robusto, reconhecido pelo mercado, na forma de gerir a tecnologia e seus serviços. Então, por que uma empresa que tem cumprido sua missão, precisa pensar na possibilidade de desconstruir a sua, o seu modelo e pensar de uma maneira diferente? Acho que a resposta é o modelo que nos trouxe até aqui não garante nosso sucesso no futuro. O avanço de tecnologias, principalmente as tecnologias digitais, que geram novos formatos, é, novas formas de se gerar e consumir informação, a tomada de consciência de empresas e organizações que vêm repensando os seus propósitos, o seu papel, né, o impacto que eles geram, na sociedade e no planeta, gerando uma nova consciência corporativa. O um aumento da expectativa de vida do ser humano, contracenando com a tendência de escassez de recursos naturais. Todas essas mudanças radicais que têm desafiado a forma como a gente se organiza nesse planeta, para o mundo dos negócios, geram inúmeras possibilidades e desafios. E nesse contexto de incerteza, é, ambiguidade, volatilidade, que a gente chama de VUCA, ambientes VUCA, as empresas têm sido forçadas, compelidas, a repensar os seus modelos, sejam eles de produção, de comercialização, de relacionamento com o mercado e de gestão dos seus negócios. E nós, enquanto um centro de excelência em serviço, nós não estamos imunes a essas mudanças. Ao contrário, a gente é sensível aos desafios que as empresas investidas estão submetidas. Então, pensando nisso, a gente procurou antecipar passos importantes da nossa transformação interna para que a gente esteja preparado para apoiar as transformações específicas dessas empresas. Nós nos preparamos para que a excelência dos nossos serviços vá além de transações operacionais. Nós queremos gerar valor estratégico em plena era digital. Então contribuir para a simulação e análise de cenários complexos de negócio, melhorando a capacidade decisória das empresas, prever identificar fraudes em tempo real das operações, explorar a nossa capacidade de geoprocessamento em diferentes contextos, em mineração, em gestão de ativos, na gestão de campos, de floresta, na construção civil, prover componentes tecnológicos e inteligência para melhorar a gestão de recursos humanos, desenvolver o capital humano, também desenvolver componentes tecnológicos e inteligência para a área jurídica, construção de assistentes virtuais inteligentes. Essas são algumas das competências em que o Centro de Excelência tem se desenvolvido com a criação de novos núcleos de conhecimento, ou o que nós chamamos aqui de núcleos de expertise. E esses núcleos são os responsáveis por desenhar soluções que fortaleçam o nosso portfólio, ampliem o nosso escopo de atuação dentro das empresas investidas e gere aí possibilidades até de atuação no mercado. Mas ser um parceiro estratégico em plena era digital exige que o nosso mindset corporativo seja incrementado, ou seja, potencializado com algumas características. Por exemplo, esse nosso DNA de botar o cliente no centro de nossos objetivos é algo que ele é potencializado quando a gente cria uma visão holística. Ou seja, precisamos ter um conhecimento dos processos de ponta a ponta e não só sermos especialistas nas etapas em, na, pelas quais somos responsáveis, isso cria um ambiente favorável a enxergarmos oportunidades de melhorar continuamente os nossos serviços, de propor novas soluções a trazer diferenciais competitivos. Outro componente importante é a agilidade com flexibilidade. Para quem atua junto a uma gestora de portfólio, ter a capacidade de incorporar novos contextos, novas empresas, novos cenários rapidamente é fundamental. Também estamos preparados para que, à medida em que as empresas investidas ajustem suas estratégias, suas dinâmicas, nós rapidamente incorporemos isto. Então, é pensando nisso tudo que nós estamos remodelando as nossas operações, incrementando capacidade de tratativa e análise de dados, tomada de decisões baseada em data science, também o nível de automação das nossas rotinas será elevado, Estamos explorando as possibilidades da Inteligência Artificial para que criemos, estejamos mais autômatos e inteligentes possíveis. Outro ponto importante é a capacidade de conectividade. Então, investir em uma arquitetura que passa por internet das coisas, computação em nuvem, segurança da informação em seus diferentes níveis este é outro ponto no qual o Centro de Excelência tem investido com bastante ênfase. Mas nem só de recurso tecnológico vive o Centro de Excelência. Estar munido de um capital humano, com pessoas de mindset criativo, questionadoras do status quo, é fundamental para o sucesso da nossa jornada. Esses núcleos de expertise em processos e tecnologias, somado a pessoas com uma predisposição abandonar práticas convencionais e buscar o novo e com uma obsessão por colocar o cliente no centro das nossas ações, é o que faz a diferença entre sermos um parceiro viabilizador de estratégia, gerador de valor ou nos tornarmos uma força de arrasto limitadora para os clientes. Ou seja, é uma questão de sobrevivência. Esta é uma síntese dos pensamentos, das diretrizes do Centro de Excelência, da forma como temos nos mobilizado, porque queremos ser um hub acelerador de ideias e viabilizador de negócios para as empresas investidas e, quem sabe, em breve, para o mercado. Um abraço.